Eu cai, sempre quer só causar problemas ou pegar no pé. Pra eles não tem hora de apontar, Nem sua sombra vai deles escapar e eu cai traves suas Nunca se sabe quando deles vai encontrar. Precisamos estamos juntos ou além, buscar um jeito de fazer o bem. E uma força sobrenatural deve Vou contar com meus amigos, sem medo eu persisto. Conquistar o que acredito, já que eu tenho o um meu Yokai Watch. Watch. Watch. Vou contar com meus amigos, sem medo eu persisto. Conquistar o que acredito, já que eu tenho o um meu Yokai Watch. Yokai Watch.